Estamos aí de novo para mais um vídeo, hein? E aí, como é que estamos todos? Todos bem, graças a Deus? Estamos ligados, né, mano? Que felicidade de trazer mais uma dica para você. É essas dicas que eu adoro. Todos vocês já sabem. Vou trocar o rolamento do Gol. Mas, Bidu, isso é simples de fazer. Mas tem gente que não sabe Tem gente que leva lá pra trocar e tal O cara vai cobrar, então Vamos tentar economizar mais um dinheirinho, certo? É bem simples Bem facinho de fazer, tá bom? Qualquer um pode fazer é... Eu vou mostrar pra vocês Como desmontar Como trocar e como montar novamente Fechou? É bem simplesinho, bem facinho E tenho certeza Ah, e outra coisa, peraí isso aqui é super baratinho Comprei dessa marca aqui ó. Paguei 45 reais aqui na minha cidade ó. SKF Então os dois 90 reais. É bem baratinho, vale a pena Tá? O gosto é baratinho, né meu? É uma maravilha Então vou posicionar a câmera ali pertinho para ver para mostrar para vocês como é que desmonta Depois eu vou mostrar como é que arranca o rolamento E coloca o novo Engraxa e monta de novo Vocês vão ver que é bem facinho Simplesinho de fazer Coisinha de uma horinha Se você tiver tomando uma, duas horinhas você faz Se não tiver, em uma horinha você faz Fechou? Se tiver com um amigo, três horinhas você faz <risos> Vamos lá? Então aqui pessoal ó. Como eu já tinha desmontado peraí aí Ó, como eu já tinha desmontado, eu só montei de novo para mostrar para vocês como que desmonta, tá? Aqui, ó, vai ter uma cavilhazinha dessa aqui, ó Certo? Embaixo vocês vão desentortar ela, que ela vai estar tá tortinha pra cima assim Cata com um alicatinho de corte Bate embaixo aqui com o um martelinho, que você arranca ela Fechou? Aí vocês vão tirar essa proteçãozinha aqui, que é pra porca não soltar uma chave 24 que é o número de vocês, vocês vem e solta essa porta aqui ó, ó, tirou a porquinha 24, dá uma balangadinha aqui ó, que o rolamentinho já vai sair, vai ter uma arruela, ó, primeiro é uma arruela, depois é o rolamento, certo? Como o meu carro, que nem eu falei para vocês que eu já tinha desmontado, tá sem o patinho de freio, Certo? Então ele vai sair facinho Tem casos que a panela aqui dentro está muito comida Que ele é meio difícil sair Você escata um martelinho aí E vai batendo assim ó, Que ele sai Ou se não enfia uma chave de fenda de cada lado E vai balangando para lá e para cá Que daí ele vai sair Fechou? Tiramos a, a, a panela de, de, de, de freio do carro Agora vamos trocar os rolamentos que está aqui dentro Então aqui, ó. Chegamos aqui na bancadinha. Cata um paninho, limpa aqui dentro. Que vai estar tá cheio de graxa aqui dentro, ó. Passa o dedo lá dentro, ó. Tá vendo? Tá cheio de graxa. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Ó limpa bem limpinho tira toda essa graxa que a gente vai colocar tudo novo você tá? vem com um paninho limpa lá dentro ó aqui atrás vai ter um retentor certo vocês enfiam a chavinha de fenda aqui ó e vai virando ele que ele sai certo joga no lixo você vai arrancar o rolamento antigo e não vai jogar no lixo por enquanto que a gente vai usar ele certo ó limpa ele tal Qual que é a nossa missão aqui? Tá vendo essa partezinha aqui cromada? Ó. Essa partezinha aqui. Deixa eu ver na câmera aqui. Aí, ó. Tem que arrancar essa partezinha aqui. E a outra, ó. Se vocês olharem aqui dentro, tem um vinquinho ali, ó. Pra vocês poderem bater. Vocês vão pegar uma talhadeira, uma chave de fenda velha, ó. Tem os cortezinhos certinhos dos dois lados pra poder bater, tá? Aqui e a... Ali, ó Bem que não tá meu dedo, ó Vocês vão ver quando vocês desmontarem Fechou? E bate ele Que ele vai soltar Aí, ó Certo? Arrancamos de trás, agora vamos arrancar o da frente Mesmo esquema Arrancamos da frente Não joga fora ainda, tá? Que a gente vai usar ele Vocês vão entender como que eu faço Limpa aqui bonitinho Certo? Limpou, deixou limpinho. A gente vai no rolamentinho novo, ó Vem uma graxinha Vem o retentor Vem os rolamentos. Essa aqui é a travinha lá que eu falei pra vocês. E vem os rolamentos, certo? A gente vai abrir um rolamentinho Vai catar essa parte aqui. E vamos colocar aqui, ó. Aí só vai dar uma batidinha aqui, ó, pra encaixar. Você vem com o rolamento velho. A. Ah, ah. O velho E bota em cima aqui, ó E vai Vai batendo de um lado e do outro, tá? Bate de um lado Depois você bate do outro Vai chegar uma hora que esse rolamento você já não vai mais conseguir bater porque ele vai alinhar aqui. Ó. O que, que você faz? Cata o rolamento velho que eu falei. Ó. Vende uma ferramenta, tá pessoal? É uma ferramenta cônica assim ó, que você encaixa aqui. Mas isso é mais para quem tem oficina. Como a gente vai usar isso muito pouco, então não tem o porquê a gente comprar a ferramenta. Você cata aqui o rolamento velho, certo? Cata um pito aqui do tamanho certo aqui, ó. Um pito aqui que encaixa no rolamento e, ó. E bate até você ver que ele encaixou. Ele vai ter um limitador aqui, ó. Ó. Aqui embaixo ele tem um limitador Na hora que você vê que ele ficou rente aqui com o limitador Já era, ele tá encaixado Tá certo? Ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse negocinho aqui Bem em detalhe mano. Vai ficar bem bonitinho esse vídeo Olha ali ó Eita A câmera escapou Escapou Ó Tá vendo o limitadorzinho ali, ó lá? Ó lá. Onde vai bater, ó. E o limitadorzinho. Na hora que ele ficar rente aqui, ó. Embaixo aqui com o limitador, já era. Ele tá encaixado. Fechou? Ó. Tá vendo lá onde é o espaçadorzinho pra bater, ó? Vamos ver se eu consigo mostrar, ó. Pra tirar, ó. Tá vendo aqui, ó? E lá embaixo, ó aqui que vai pegar legal. Olha lá, tá vendo? Olha lá, pra tirar, ó Tá vendo ali? Então é isso Agora vamos colocar esse daqui, ó Agora o rolamento a gente pode jogar fora, tá? Os outros dois aqui velhinho também, pode jogar fora. Ó. Agora pra engraxar, o que, que eu faço? Como que eu faço? Tem duas maneiras de engraxar, certo? Corta aqui, ó, fininho Bem um pedacinho da ponta Quieto, né? Deixa eu baixar aqui Ó Ou você cata E vem preenchendo aqui, ó, de graxa, ó Tá vendo, ó Até ele varar aqui em cima, tá vendo? Ó, ó você enfia aqui bem no vão entre os dois, ó E aperta lá, tá vendo? Ele vai vazando lá, ó Não vão entre um e outro, ó Você encaixa aqui, ó e vai apertando, ó. E repete isso em tudo. Ou você põe aqui na mão, aqui num cantinho, ó. E vem assim, ó. Tem gente que faz assim também, ó. Certo? Até a graxa entrar bem aqui dentro. A graxa tem que entrar bem ali dentro. Certo? Então aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó. Lambuza bem, tá? Não tenha dó de gastar graxa Ó Aí você passa a mão um pouco aqui, ó Na frente Passa um pouco aqui dentro também, ó Passou ali dentro, encaixa aqui o rolamento Dá umas rodadinhas nele Dá mais uma garantidinha de graxa Aqui, ó Certo Aí Bom dia, meu amor Bom dia Estou gravando um vídeo, quer falar alguma coisa? Não quero Então Aqui, ó. Hum? Aí o que, que a gente faz aqui agora? Vem com o rolamentinho com o retentorzinho e bota aqui. Dá uma batidinha de leve, com cuidado. A parte traseira tá linda, hein? Ó. Repete o processo de engraxamento no da frente E aí depois a gente vai lá no carro Ó, repetiu o processo Engraxou aqui, engraxou o rolamento O que sobrar de graxa, você joga tudo lá dentro lá ó. Pode jogar lá dentro sem dó Lembra aquele montão de graxa que eu tirei no começo do vídeo? Então, é isso Joga tudo lá dentro. Que engraxa é, tá, mano? É, já vem no rolamento, já falei. Hum. Ó. Lambusa bem lá dentro. Sem dó. Tudo que é engraxado é melhor, né, amor? Não sei de nada. É, <risos> tá ligado. Agora esse rolamentinho a gente só vai colocar lá no carro. Na hora. Fechou? Mudar a câmera de lugar agora, aqui então, pessoal. Ó, pegamos aqui ó, a nossa panela de freio, certo? Vamos encaixar aqui. Ó, é só encaixar. Não é difícil, é simples. Aí você vem com o rolamentinho lá que a gente engraxou. Ah, lembrando uma coisa, lembra que eu falei agora um pouquinho para Todo o resto da graxa ali Deixa sobrando um pouquinho Pra quê? Precisa ser muito Um pouquinho só para nós engraxar esse copinho Que depois esse copinho vai aqui, ó certo? Só para nós colocar um pouquinho aqui dentro Encaixou a panela Encaixou o rolamento Vem com a roelinha Encaixou a roelinha Encaixou Vem com a porca Coloca a porta Ó Aperta e vai girando aqui, ó Vê se não tá com jogo Na hora que ele começar a forçar assim, ó A girar Ó, tá vendo que ele não tá girando? Você volta só um pouquinho Deixa ele meio durinho assim mesmo Certo? Ó Vê que não tá forçando Tá bonitinho, não tá com jogo aí a gente vem com aquela travinha aqui, ó encaixa vê se tá alinhado o pino aqui, ó ó ah, eu aprendi essa, hein, de pôr a mão, ó vê se tá alinhado o pino coloca ajuda aqui no no martelo bate encaixou aqui ele vai ter um lado que é maior que o outro, ó. Você cata aqui com o alicatinho, vira para um lado, vira o outro lado. Bateu aqui, ó. Certo? Aí a gente cata o copinho lá. Coloca um pouquinho de graxa dentro do copinho. Lambuz assim, ó. As lateralzinhas. Para ele ficar sempre. Engraxadinho. É isso Simples Aí a dica aqui pessoal é o que? Andar pelo menos uma semana E depois Não precisa desmontar tudo de novo não, tá? Vocês andam pelo menos uma semaninha E depois vocês vêm e confere para ver se deu jogo. Tal. Ou reaperta ou solta, entendeu? Anda com o carro uma semaninha, tal. Até assentar tudo. Aí vocês veem e reapertam. Fechou? Simples e bonito. Né amor? É isso aí. O que, que você achou desse vídeo? Você trocaria o rolamento? Trocaria. Trocaria nada, porque tem eu na vida dela. <risos> Não vai trocar nada. Fechou? Espero aí que tenha ajudado, que tenha sido útil. Uma troquinha de rolamento rapidinho. Vai economizar aí uma bela de uma graninha de mão de obra dos caras. Fechou? É nóis, tamo junto. Até mais.